E aí galera, hoje a gente vai fazer o um vídeo aqui no canal Denis Fa e E também o pessoal aí Falou aí que o Flamengo é um grande favorito para esse jogo Será que eles estão certos? Será que... Será que... Será que eles estão certos nessa? É rapaz, sei não hein Vamos ver se eles estão certos Então... Vamos falando aqui sobre esse jogo né? Flamengo e Atlético Paranaense né? Se enfrentarão né o sorteio foi realizado hoje, já definido tá? Já está definido, a semana que vem já começa as quartas de final E aí, eles rasgaram o verbo É isso mesmo, rasgaram o verbo Dizendo que o Flamengo é grande favorito para ganhar esse jogo Será? Rapaz, sei não. Então, eu quero que você se inscreve no canal, deixe o teu like e também ativa a notificação para você não perder nada. Né? É, crédito, queria dar créditos, direitos autorais para ESPN. Link na descrição, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Já que você está falando do Flamengo? Vamos lá. Olha só esse caminho do Flamengo, Diolmano. É o Atlético Paranaense que já é um negócio ali hum, enroscado. E aí se o Flamengo passar, pode ser o São Paulo. Outro enrosco. E a gente sabe aí do retrospecto de São Paulo e Flamengo como tem sido. Até Copa do Brasil, São Paulo eliminando o Flamengo. E aí uma decisão pode ser um Fla-Flu, pode ser um jogo contra o Corinthians, pode ser uma decisão contra o Corinthians. Aí eu estou levando em consideração que tem um pouquinho mais de favoritismo, ou os confrontos mais tradicionais e tal, etc. Claro que pode pintar um Fortaleza, um Atlético-Gueniense, um América, tudo isso. Mas a gente está pegando aqui o, o que seria mais complicado. É, o Flamengo, me parece, aí pegou o caminho mais difícil, seja para agora, seja para amanhã, seja para depois de amanhã, viu, de amanhã Mas é aquela história, né, William? Quando você quer ser campeão, você não pode escolher adversário, né? Você tem que enfrentar os melhores. E eu acho que, assim, o Flamengo vai enfrentar o um Atlético forte que é uma equipe forte dentro de casa e fora de casa também joga bem. Atlético veio aqui, ganhou do Palmeiras, é uma equipe que é. joga fora de casa igual. Então você ultrapassa um adversário forte como esse, você também se fortalece. Então assim, eu acho que é, é difícil, obviamente, eu acho que a tarefa de todos... Mas eu acho que quando você pensa em título, pensa em ser campeão, não pode escolher adversário. Tem que enfrentar quem vier pela frente. E, e, e assim, eu já... Eu dava uma secada no seu o Eu ficava assim, torcido. tudo bem. Não tem que escolher, você tem que passar por cima depende, se você é favorito. Depende, você... depende do time que eu estivesse jogando. <risos> <risos> depende Como do se time. se você jogasse no Flamengo hoje. Você não ia, independentemente de qualquer coisa, tudo bem, tem time pra passar, mas... Você fica olhando ah, pra cair uma outra William, bolinha. aquela, aquela, aquela história que o, que o Pascoal acabou de falar. Quem é, joga em time desse nível, você tá tá preparado para enfrentar qualquer adversário. E quem vier, e quem vier, você tem que estar tá confiante que vai ganhar. O Flamengo tem o elenco que tem, os jogadores que tem, salário em dia, tudo bonito. Você vai dentro do Brasil, não, não vai temer ninguém. Pegou um, um Atlético Mineiro com é uma equipe fortíssima, foi lá e atropelou. Eu até me, me aventuro a já pular etapas. Se fosse pelo que está jogando hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Eu... Não, não vem falar que eu sou carioca, que eu sou paulista é, aí. eu só, só tô aguardando, eu só tô aguardando. <risos> Fla-flu, afinal. Mas você é da praia. Flá, flu afinal. Pelo que estão jogando hoje, pra, pra mim... Engraçado, traçado ah, da semana. William, quando é. você, Fla, você pergunta assim, final. quem pegou o adversário mais fácil ou, ou menos difícil, que eu não vejo nada fácil, é. é só imaginar o seguinte, fosse você, o jogador é. ou dirigente do Corinthians, tivesse que escolher um adversário. Provavelmente você escolheria o Atlético do Lógico, sim. Não é? Lógico, então, sim. Então, você tem que falar que é o caminho entre aspas, mais fácil. Ah, se vai ganhar, é outra conversa. Ah, já teve BO disso aí, lembra que o dirigente... É, presente de Deus? É. Isso, presente de Deus, pegar o Guarani <risos> e tal, Oxe. não era? Aí caiu... Quase cada... Zicou na primeira, porque você não sabe o que vai acontecer. Já não, tá f... ali o Djalminha apostando não. no Fla-Flu. Então, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, o que, que eles vão estar jogando daqui um mês, que, que é quando... Virão jogos decisivos. Claro, não pode tomar uma tamancada muito grande no primeiro jogo, né? Tem que guardar tu, o resultado. Tudo é muito com o momento, é, né? O momento. É, o momento. É o Fortaleza estava na lanterna pô. do é. campeonato, foi lá no Maracanã, jogou melhor do que o Flamengo e ganhou o jogo. Ganhou antes, hoje, eu estava vendo uma discussão antes do sorteio que muita gente evitaria o Atlético Goianiense. Desculpa, o Atlético Paranaense, com a história de ser, pô, decisivo. É, né? Felipão muito vencedor nesses né? mata-mata, o Atlético vem numa sequência de finais, etc. Então, óbvio, o cara olha esse p... Aí caiu pro Flamengo. Eu acho que os outros ali ficaram felizes e não enfrentar o Atlético Paranaense. Aliás, inclusive, mas, de repente, o Atlético Paranaense também... podia preferir pegar os outros do que o Flamengo, mas É né? aí que eu ia chegar. Tá ele bem. também não ficou ah. nada feliz em pegar o Flamengo, né? Nada feliz. Mas, às vezes, o um confronto desse. Vai sair o campeão, evidente. Então, é... Mas tem. É, é sempre melhor. Sempre melhor. Corinthians, com certeza. Não conversei com ninguém de lá. Mas não, deve ter uma cartinha para. É. Nem né? uma assinatura deles para responder por eles. Mas... Diretoria, queria o Flamengo agora ou está feliz o Atlético Goianiense? Já basta o Flamengo na Libertadores, né? Poderia Vou dizer ter que pego tem o São Flamengo Paulo, agora. poderia né? ter pego o São Paulo. Não tivemos os clássicos, né? Não Chega tivemos. já o que já tivemos não, aí. Né? Os na caras última gastaram rodada. tudo na última, é. na última, Podia né? na última ter dado fase, agora Laflu deu uma. Aí, o Corinthians São Paulo, né? Uhum. E vale uma grana, né? Esse joguinho, essa fase. 6 milhões, 9, acho que mais 6, 9 milhões. Eu vou, vou ver aqui acho direitinho. Sim, 8 milhões. Cara. É uma grana, é grana, e está todo mundo precisando. É. Mas enfim, é mais emoção que vem por aí. E aí, o <risos> que, é que acontece? Que... São Paulo não tem folga na semana que vem, como eu achei que o, o Rogério. Você viu uma, uma folga, da, você não viu, não viu uma tem folga. Guerra, E as datas né? do jogo de São Paulo, ontem é aqui tá, <risos> e tal. O Rogério vai poder tem. treinar uma semana e tal. Não é nem, não é, não tem nem o São ser. Paulo, nenhum desses aqui, não né? tem, e tem que recuperar tá... os jogadores, porque não adianta quem ter tá... tempo para treinar se está é. todo mundo machucado. E esses aí tem os que estão ainda na Libertadores, né, Já? Então. Flamengo, Corinthians... Ah, caiu de um na outra semana aí vem Libertadores... Ah, né? O Flamengo é e Atlético Paranaense é um confronto de Libertadores, os dois estão lá. Sim, sim. O, o, o Pascoal Thomas, mas é, é um caminho tortuoso, mas agora tem Cebolinha... Né? O Vidal vai dar uma segurada ainda no começo, mas a Cebolinha já está à disposição... Parece é o um Flamengo vou... ainda melhor. O Vidal vai... Pela, pela, pelo cálculo, o Vidal deve levar pelo menos três semanas, o, entre duas e três semanas, para poder jogar. Porque ele está dois meses... Sem atividade. É, se você pegar os números do Vidal, você vai ver que na temporada passada foram 41 jogos é, e ele só foi titular em 8 na Itália. Então é aquele negócio, precisa ter uma planificação de trabalho físico, recuperação física, colocá-lo para jogar e depois ir gradativamente colocando para ganhar o tal chamado ritmo de jogo. Sim. Porque se não pode botar o cara para jogar todas ao mesmo, todas, todo todo Porque aqui é a cada dois dias um jogo, a cada dois dias um jogo ele não vai suportar. E não tem quem suporte. Até os meninos de 20 anos, 22 anos, não, não estão suportando esse tipo de impressão. Perfeito? Então, o, até o, o, o Verão ontem saiu com a dor na coxa, para quem Foi, não sabe. foi, foi. O Verão foi substituído porque foi. sentiu uma dor na coxa e só tem 21 anos. É, então, é, isso é temido pelos treinadores, pelos preparadores físicos e pelos jogadores. Os jogadores não podem jogar a menos de 100%. Não tem como. Porque tem 70 mil pessoas vendo o jogo. 60 mil pessoas vendo o jogo. E é o nome deles que está em, tá em, tá em discussão ali. Sim. É a carreira deles que está em discussão. Então eles não podem jogar a menos de 100%. Então, o, colocado isso, é, do jeito que o time do Flamengo está jogando, eu vou tomar por base os dois melhores jogos do Flamengo na temporada. Certo? Sim. Os dois melhores jogos. O contra Lima o Lima e, e o Galo, o jogo do Maracanã. Uhum. Se você pegar por base esses dois jogos aí, é, é um time competitivo, é um time para chegar, em termos de futebol brasileiro, é um time para chegar e bem nessas competições, tanto no brasileiro como na Copa do Brasil. A Libertadores, a gente tem que aguardar um pouco mais, porque é um outro nível, é uma situação diferente que vai ser vivida, ponto. O Atlético Paranaense, vão pegar dois jogos excepcionais do Atlético Paranaense. É ruim para o Flamengo ganhar. Sim, sim. É difícil para ganhar do Atlético Paranaense. Primeiro, tem um treinador que conhece Copa do Brasil como poucos. Campeão. Inclusive. Tem um treinador que conhece mata-mata e sabe como jogar esse tipo de competição como muito poucos, que é o Filipão. Capacidade dele de enxergar esse tipo de coisa, A capacidade é enorme do Filipão nesse tipo de situação. Então, eu acho que por isso é que eu enumero esse confronto como o mais delicado de todos eles, o mais complicado de todos eles. Nos outros, eu, sou, eu consigo analisar algumas situações favoráveis, mas nesse eu vejo um equilíbrio, mesmo o Flamengo com o Tipolino, com, Tipolino. com o, o Rei Arturo no meio-campo e tal, eu, mesmo com todos eles à disposição, um time completasso do Flamengo, eu nem sei escalar o time completo do Flamengo, Sim. você sabe? É Não, tenho dúvidas aqui, se vai entrar o Tipolino... Então, se vai ficar Gabigol e Pedro, então. se vai sair um, fica o outro. Aí a gente precisa eu, discutir. Eu tenho dúvidas até a respeito é. disso. O que, o, que é, o que é muito bom, né? O que é muito bom para o Flamengo. Tem opções para é do adversário. Flamengo. É bom lembrar que o Filipão foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil ano passado. Era é treinador do Grêmio, né? Uhum. E foi eliminado pelo Flamengo. Tem uma tela aqui, o Fabrício, é isso? Você quer colocar no ar? É o Tirateima aí que eu citei, ó, lá. Então vamos lá, ó. Aí, ó. Em 2013, o Flamengo foi campeão. Foi a final da Copa do Brasil ali. Lembra? O Brocador? Uhum. 2x0. Elias. Exa Elias, exatamente. Aquele gol do Elias contra o Cruzeiro, inclusive Elias. nas oitavas de final. 2x0, vitória do Flamengo. Flamengo campeão. Em 2019, quartas de final. Aí o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo. No Maracanã. No Maracanã, nos pênaltis. Quando o Jorge Jesus tinha acabado de assumir. 2020... O Flamengo elimina o Atlético Paranaense nas oitavas. E em 2021, o Atlético Paranaense devolve. Então tá 2x2 dois a, dois a brincadeira. Tá 2x2. Dois dois. E o Furacão vai decidir em casa aí pela primeira vez nesses confrontos, tá? Tá 2 a 2 nessa brincadeira. Só a questão do sorteio do, que você citou no começo, que o Flamengo tá bravo. Vou ler aqui um comunicado da CBF. E eu queria ouvir de vocês também. Se você tem razão ou não tem, tá? Então o negócio é o seguinte, ó. Após a definição dos duelos, definição dos mandos. Como é de praxe, sempre foi assim, tá? Então vamos lá. Por isso, as partidas Fluminense e Fortaleza e Atlético Paranaense e Flamengo foram relacionadas. Por quê? Porque envolve a mesma cidade, envolve até o mesmo estádio, né? Como o Fla foi sorteado depois, sua posição no gráfico de confrontos foi ajustada. No sorteio dos mandos, a bola ímpar determinou que a ordem vista na tela seria mantida com o Fluminense decidindo como mandante e o Flamengo como visitante. Lembra que a nota? Que o mesmo cenário já se repetiu nas oitavas de final, foi quando a posição do Flamengo né? no confronto com o Atlético Mineiro foi trocada, é. posicionando o Fla como mandante na volta, e a de Fluminense e Cruzeiro permaneceu como estava, deixando o Flú de visitante na volta. Tem razão de reclamar? E, e a situação valia também para Corinthians e São Paulo. A ideia é Não ter jogos né, na mesma cidade, né, no, no mesmo dia e tal. Ah, eu acho que não. Eu acho que ele foi, entre aspas, beneficiado, ou teve sorte de decidir em casa contra o Atlético, e agora deu Fluminense. O Fluminense foi o contrário, é com o Cruzeiro. É do jogo, eu não lembro é do, do, do Flamengo sorteio, ter reclamado né? na, nas não oitavas. Sei. Porque foi do mesmo jeito, né? Foi um reposicionamento. Mas é que. É, é, mas eu, eu acho que é o seguinte: todos têm direito de reclamar. Okay. Eu continuo achando é, que sim. tem direito de reclamar. Você pode reclamar. E a CBF explica o motivo. É? Mas não sabia? Isso não está acordado? Os dirigentes não sabem que jeito. Tem um, é um regulamento. regulamento de se de repente a reclamação fosse em função Ah, é. nós fizemos a melhor campanha, não é justo é. Mas não foi nem isso, Flamengo foi bola para ou bola ímpar é. o regulamento Vamos na Libertadores o um ano passado, Palmeiras e Atlético o segundo jogo foi no Mineirão Perfeito? perfeito? Esse ano, por ter melhor campanha ao contrário do ano passado, que o Atlético fez melhor campanha que o Palmeiras, o tá. Palmeiras decide em casa a vaga contra o Atlético Mineiro Outra da Outra coisa é que está no regulamento. Está no regulamento. Então, eu não... Juro, eu, eu, eu acho que tem que... Eu, eu, o dirigente é, eu, eu, O Nelsinho Batista, hum. foi um brilhante treinador, brilhante lateral direito. Foi um cara... E eu, eu, eu aprendi muito na minha carreira com, com as pessoas com quem eu convivi. E com o Nelsinho, ele falava assim, Pascoal, ninguém reclama do jogo que acabou. É sempre pro próximo a diretoria do Flamengo não está reclamando. Já está botando pressão para o segundo jogo. Nem jogou o primeiro. Não jogou o primeiro. A diretoria do Flamengo já está botando pressão para o segundo jogo. É só isso, cara. Ninguém reclama do que passou. Reclama para frente. Você não reclama da... Você vai recuperar... O Palmeiras vai recuperar a, a, a classificação contra Esquece. o São Paulo? Esquece. Hã? Esquece. Apesar de que a nota que emitiram hoje... <risos> não vão recuperar nem o Vara... O... E aí galera, esse foi o vídeo né, do canal. É um vídeo longo, né? Mas também o Flamengo vai pegar jogo duro, né? É o Flamengo é favorito? É, favorito. Mas não é tão grande favorito. Discordo com, com os comentários aí, mas eu discordo mesmo. Flamengo é favorito? É, mas não é grande favorito, não, meu amigo. O Fetipo Planência é um time muito forte. Ah, o Flamengo vai jogar em casa Um time difícil de jogar A de Paranaense Entendeu? Não é tão grande favorito Né? Então vamos ver O que pode acontecer Com esse jogo Flamengo e a Fete Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã O jogo será Aí, né? Na quarta-feira o jogo Da Copa do Brasil Então vamos ver o que vai acontecer no jogo Então é isso é, se inscreve no canal, né? Deixa o seu like e tá bom? Ativando notificação para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui.